Fala galerinha, pra quem ainda não me conhece, eu sou Norberto, esse aqui é o canal Elefante Literário, e esse mês de dezembro agora, na verdade, teve um vídeo sobre as minhas leituras de novembro, e nesse vídeo eu esqueci de falar do meu livro favorito do mês, simplesmente, que eu falei tudo, o livro tava na minha frente, e eu esqueci de comentar, o livro é Pessoas Normais, de Sally Rooney. E esse livro aqui foi simplesmente tudo pra mim Eu não esperava lê-lo esse ano Na verdade eu acho que eu nem sabia que ele existia Daí eu vi um comentário de Lucas Barros Do canal, esse canal Fala Lucas Todo, Toda vez que a pessoa se refere a Lucas agora Fala que o canal era Fala Lucas E mudou de nome Mas aqui nesse livro a gente vai conhecer Conel e Mariane Eles moram na Irlanda Numa cidade do interior A mãe de Conel trabalha lá na casa de Mariana Mariana não, Mariane Eles estão ali no final do ensino médio E o que acontece é que Mariane Ela não se dá bem com as pessoas na verdade, as pessoas que não se dão bem com ela não se relacionam muito bem e ela é meio que excluída de tudo, da escola, de todas as atividades, ela sofre muito bullying e Connell é uma pessoa que está incluída no grupo dos populares. Então eles se conhecem porque a mãe dele trabalha na casa dela, só que eles não têm nenhum tipo de proximidade em público. Mas eles vão começar um relacionamento às escondidas, e depois de algum tempo, resumindo bem, né, eles vão para a faculdade, e na faculdade os papéis se invertem. Quando chega nesse ambiente de faculdade, a gente vai ver um Connell num ambiente estranho para ele, ele com a personalidade de um desajustado que não consegue se encaixar nos padrões e Marianne como se representasse Conan no passado. Ela agora tem muitos amigos, é uma pessoa querida, conhecida, uma pessoa popular e a gente vê esses papéis se inverterem e a dinâmica desses dois personagens se diferenciando um pouquinho. Ao mesmo tempo, na verdade, que se mantém muito igual ao que era no passado. O que eu mais gosto nesse livro é que ele é muito relacionável, principalmente com relação a esses dois personagens, Conan e Marianne, já que nem todo mundo tem essa facilidade de se enturmar às vezes as pessoas estão confortáveis na sua bolha, na sua turma, só que quando chegam em um lugar diferente, com pessoas diferentes não tem essa facilidade, né não são queridas por todo mundo tem que conquistar novamente o seu espaço e muitas vezes algumas pessoas não conseguem fazer isso e acabam ficando mais excluídas, mais de lado, mais no seu canto por exemplo, eu pareço muito extrovertido na verdade eu sou uma pessoa pra cima, né, que procuro estar bem pra cima, mas na verdade eu sou uma pessoa muito tímida, e às vezes em alguns ambientes que eu chego, às vezes até em ambientes que eu conheço as pessoas que estão ali presentes, eu acho que as pessoas, sei lá, não gostam de mim, ou naquele dia estão contra mim por algum motivo, os surtos que a gente tem, né, a terapia vem aí. E acabo ficando meio por fora em alguns momentos, em determinadas situações, até eu conseguir me enturmar. Principalmente, na verdade, em situações em que eu não conheço todas as pessoas que estão presentes ali. Porque eu não sou uma pessoa de conversar muito é, com muitas pessoas. E uma parte que eu marquei aqui, não lembro onde está, mas que eu achei muito interessante, foi que em determinado momento, Connell se pergunta como é que as outras pessoas lidam com as próprias vidas. Ele tem vontade de saber o que se passa na mente das pessoas, para saber como elas lidam com suas próprias vidas particulares, para ele ter uma referência de como fazer com as situações da vida dele, de como ele deve agir, de como ele deve viver a própria vida, em comparação com a de outras pessoas. Já pensou? E isso mostra muito que nem tudo o que parece é uma pessoa como ele, que era super à vontade, super de bem consigo mesmo, estando em uma nova situação, em um novo ambiente, não sabe lidar com as situações que se mostram para ele, que a vida lhe apresenta. Apesar da gente esperar né, pelo passado que ele conseguisse lidar com isso, que ele fosse tirado de letra qualquer situação. E isso é muito, assim, tudo a ver com o relacionamento dos personagens como um todo no livro. E essa relação entre Connor e Mariane é muito real e muito legal de ver, porque a gente vê como eles se comunicam de uma maneira muito peculiar, meio sem se comunicar, sem entender um o que o outro está dizendo. Eles falam as coisas, um fala uma coisa, o outro não entende, e acaba que eles entendem pela metade ou entendem o que querem, e fica o dito pelo não dito muitas vezes. Há um problema de comunicação aqui, então, por causa disso, por eles nem sempre deixarem às vistas o que querem dizer, eles se comunicam muitas vezes de uma forma muito passivo-agressiva. Um fala uma coisa, o outro já dá aquela resposta assim, que fica um climão estranho, que o leitor consegue perceber, mas para eles acaba sendo normal. E é legal ver como, na vida real de algumas pessoas, alguns relacionamentos, quando e Mariane eles têm uma relação muito forte, mas que nem sempre essa relação forte é suficiente para sustentar o relacionamento dos dois e manter esse relacionamento de uma maneira sólida. Então esse aqui, para quem conhece mais meu estilo de leitura, é exatamente, assim, escritinho o tipo de livro que eu gosto. Livro que trata de pessoas reais, de pessoas que vão lidar com suas personalidades, com seus problemas, com seus dilemas. Um livro que trata basicamente sobre pessoas, pessoas que têm inseguranças, pessoas que têm dúvidas, principalmente quanto o que as outras pessoas ao redor vão achar delas. Apesar de ter funcionado muito pra mim, eu acredito também que esse livro não é um livro que funcione para muitas pessoas. Dá pra ver que eu marquei muitas coisas aqui, porque ele tem muitas coisas é. que fazem o leitor pensar pensamentos. <risos> Mas eu acredito que não funciona pra todo mundo, porque é um daqueles livros que muitas pessoas podem achar que não acontece nada na história inteira é uma história que acontece lenta que tem o seu próprio passinho que tem o seu próprio ritmo para as coisas acontecerem e a gente vai ver esse relacionamento sendo aprofundado crescendo evoluindo e acontecendo no tempo dele a gente vai literalmente acompanhando a história de Connell e Mariana desse relacionamento entre eles e as coisas que acontecem de verdade não está às vistas escancarado são coisas que acontecem principalmente no interior dos personagens então como eu acabei de dizer esse é um livro que traz muita coisa para se pensar muita coisa para você e acabar, querendo ou não, se entendendo e entendendo o outro. Também sobre você ser a mesma pessoa em qualquer lugar que você vai e não conseguir fugir de si mesmo. Além disso, sobre expressar seus pensamentos e sentimentos. Coisa que, inclusive, eu me relaciono muito com essa questão, com essas passagens que essas coisas aconteceram aqui, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em expressar meus pensamentos, meus sentimentos, na grande maioria das vezes. E a gente também vai encontrar aqui relacionamentos que são abusivos, relacionamentos que são violentos e que parecem normais para a sociedade. E as pessoas muitas vezes não percebem isso, porque só enxergam o que querem enxergar, o que é conveniente, né? Os olhos, o que acontece normalmente na vida real de muitas pessoas, né? E em algumas passagens aqui desse livro, quando e Mariano se perguntam o que é ser normal. Esse é um desejo que eles dois têm, intrínseco, né? Dentro deles, que é de ser pessoas normais. E isso, para cada um deles, é ser uma pessoa que não tenha os defeitos que eles têm, que fazem com que eles pensem que as pessoas não gostam deles por causa disso. Sendo que, na verdade, são os defeitos né, deles que fazem eles ser quem eles são de verdade. E para mim são justamente esses defeitos deles que vão construir o relacionamento entre os dois e que vai fazer eles serem personagens muito reais, personagens que são muito relacionáveis, que o leitor pode se identificar com eles. Eu realmente não consegui contar em quantos momentos eu consegui me identificar com as atitudes, com os pensamentos de um e de outro. E esse livro também aborda temas como suicídio, violência doméstica, depressão, e em nenhum momento... Eu achei que esses tenham assuntos que tenham sido tratados de maneira leviana ou com banalidade. Eles estão inseridos aqui de uma maneira muito legal na história que fazem total sentido para a construção tanto da história quanto dos personagens que a gente acompanha principalmente, que são Connell e Marianne. Eu já falei o nome deles dois umas 50 vezes nesse vídeo, <risos> mas isso eu estou falando para ver se eu mesmo lembro, porque durante a leitura eu sempre esquecia o nome do menino, meu Deus. Eu chamava ele de Connor, eu chamava ele de Conrado, eu chamava ele de qualquer nome, menos Conel. eu sempre esquecia. Depois disso tudo, nem precisa de dizer que foi um livro que eu dei 5 estrelas, como eu já disse no começo do vídeo, na verdade, né, foi meu livro favorito do mês de novembro, livro 5 estrelas favoritado com certeza, Lucas, muito obrigado pela recomendação. Esse aqui é o tipo de livro que eu gosto, inclusive um livro que eu tô lendo agora sobre pessoas também, vou até sair aqui pra pegar... É Uma Vida Pequena, de Hanya Yanagihara. <risos> Esse livro aqui é alguém de Alison, que é inscrito aqui no canal, que as pessoas do YouTube já devem conhecer. E é um livro também sobre pessoas que eu tô gostando muito. Enfim, só trouxe aqui pra pontuar, pra dizer que eu tô lendo mesmo. Comecei a assistir a série Normal People, que tem, desse livro aqui, né? Existe uma adaptação, que aí você vai ter que dar os seus pulos pra assistir <risos> internet afora. Mas eu já gostei muito, achei só os primeiros capítulos, mas já gostei muito da interpretação, da atuação deles, da maneira como a história foi construída, do clima da história, que retrata muito bem o clima que está aqui presente no livro e só pelos primeiros episódios já vi que foi uma adaptação super bem feita, super coerente com o que tá aqui dentro do livro e o sentimento que é passado com esses personagens, eles com, com eles mesmos e um com o outro também é muito fiel ao que tá aqui no livro, pelo menos até agora mas eu também já ouvi comentários de que é isso que acontece mesmo, é uma adaptação super bem feita vou terminar de assistir e talvez eu bote minhas impressões no Twitter Instagram, nas redes sociais por aí. Se você já conhece pessoas normais se você já conhece a autora da aqui nos comentários para eu saber se eu pego o outro livro dela, que eu tô com muita vontade de pegar inclusive para ler. Fica aqui a recomendação se você gosta de livros que falem sobre pessoas, sobre os sentimentos dos personagens, sobre eles se conhecerem sobre o interior dos personagens e acompanhar a relação, né, relações entre pessoas reais, pessoas normais esse aqui é uma recomendação que eu deixo com certeza, né o link para comprar vai estar tá aqui no box de descrição eu vou deixar o link da Amazon, então se você comprar vai ajudar muito o canal, porque a gente vai receber uma pequena comissão sobre a sua compra e a felicidade vem para todos os porque você vai ficar feliz de ter lido um livro bom e a gente vai ficar feliz aqui de ter recebido essa ajuda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, fica ligado que já já tem mais coisa aqui no Elefante Literário Valeu!